Do, não, não estamos dentro do Clash Royale, estamos dentro do Twitter, porque a novidade veio do Twitter, rapaziada Bom, estamos aqui dentro da, do Twitter do Clash Royale Brasil, Twitter em português oficial do Clash Royale Onde você tem informações, novidades e tudo mais E aqui foi lançado uma novidade muito doida Que muitos dizem aí que é uma nova carta Uma imagem com uma mensagem secreta E o que será que vai acontecer com o Clash Royale, vamos ver aqui então vamos clicar aqui, a imagem é essa aqui ó essa é a mensagem do Twitter que foi colocada vamos ver então a imagem e a imagem é essa aqui galera a imagem é essa daqui, vou aproximar aqui pra vocês parece ser uma caixa alguma coisa ali, tem uma fecha uma um local colocar uma chave, uma fechadura né, de, de ferro me parece, madeira e a gente não sabe muito bem o que é. Parece ali que tem algo que é de fechar, uh, trancar, alguma coisa assim. Não dá pra saber muito bem. O que aparece é o seguinte, a gente tem um cadeado na mensagem. Ao invés de escrever alguma coisa, eles colocaram a imagem de um cadeado. O que que isso significa, manos? Depois, eles mesmos colocaram aqui, ó, aqui embaixo um bebê. E a mensagem, que mistério... Não dá pra saber muito bem. Mas a galera aqui comentou, ó. Uh, o Marcos ali comentou, respondeu ali pra mim também. Colocou ali uma chave com um coelhinho. Uh, a galera falando toda aqui a respeito. Clash of Clans comentando. Nery também. A galera toda mandando ali gifs, que mistério. Esperando vídeos e tal. Todo mundo aí. Essa vai ser uma armadilha pra esse corredor dos infernos. A galera tá doida com as novidades. Então, foi isso daí. Vamos então agora dar uma olhada... Na nossa, uh, no Clash Royale No perfil oficial Pra gente ver aqui, ó uh, Se tem alguma coisa diferente O perfil oficial em inglês Pra ver se tem alguma coisa diferente Bom, aqui eles postaram também a mesma imagem A imagem ali da da de, de algo que tem uma fechadura ali Uma madeira com uma fechadura Não sei se é um baú, será que é novo baú? Será que é nova carta? Que que será, hein? O baúzinho tem a fechadura lá também hein? Ó, uh, Aqui tem uma, uma, um outro GIF, ó. Nesse GIF aqui, ó. É. Uh, Sou um point. Ah, ok. Tá, é muita gente aqui é, fazendo deduções do que poderia ser, ó. O Koji san comentando também. Ali, uma formiguinha com a chave. O Ravi vindo ali também comentando. O Urban, o perfil do Urban, Clash of Clans, ó, 15K Chest. É, o que, baú de 15K. É, cara, muita gente comentando, todo mundo com chavinha na mão ali, ó. Muito doido, até o Clash Royale botou ali um molinho em cima dessa, dessa mensagem aqui, ó. What if? What is? It's a new building? Ah, olá, então. Já mandou aqui uma, uma, pequena, uma pequena olhadinha ali o Clash Royale. Então são novidades, são ideias ali que podem aparecer. Bom, a galera tá comentando muito sobre é, uma coisa, sobre possibilidade de ser um novo baú. Possibilidade de ser um novo baú, baú diferente, é diferenciado Possibilidade de ser uma nova carta, que muitos esperam uma nova carta Então pode acontecer também, mas ao certo a gente ainda não sabe Se teremos mais novidades ou não, a gente também ainda não sabe Mas calma aí que pode acontecer muita coisa bacana, a gente já sabe que vai ter nova carta então, fica aí a ideia, né? Quem sabe, né, mano? Mas acho que isso daí vai acontecer muito rápido Em breve a gente vai saber Ó, oh, hoje é dia 14, quem sabe, né? Quem sabe, né? Vamos ficar de olho Bom, queria comentar com vocês que eu já ontem na live No Facebook, o link tá aqui na descrição, aqui embaixo Nós conseguimos pegar 5.409 troféus Tem ali um baúzão da missão Tem um baú mágico que eu ganhei ontem também E fechamos ao vivo aí o desafio do Elixir Triplo. Eu ia postar hoje, mas por conta dessa novidade Eu vou postar amanhã esse vídeo do o desafio Delisher Trip para vocês poderem Fechar também esse desafio Muito fácil, tranquilão, com um deck Ok, um deck simples, sem lendárias Muito bacana, galera Então, é isso, o que, que vocês acham Que é essa novidade Essa imagem que foi colocada aí Pelo Clash Royale Pelo Clash Royale Brasil também No Twitter, mano, comenta aí embaixo Eu quero saber o que você acha sobre isso daí mas é claro, uma novidade que teremos aí, chegará em breve no nosso Clash Royale Beleza? Comentem aí, eu quero saber o que você acha Deixe seu like, não esquece de se inscrever no canal É muito importante, então não vacila Assim que sair novidade eu trago correndo aqui no canal, beleza? Então é isso galera, tamo junto, é nóis, muito obrigado, um abraço, falhou, fui!